Tem uns que tá. Tem uns coloca pra cima, uns coloca pra trás, outros coloca para lá. É pra baixo, eu hein? coloco pra baixo. Marcelinho Carioca. Ah, não falamos dele. O melhor de todos. O quê? De todos. O melhor de todos. Que eu já vi. O melhor Quem de vai todos. Ficar encantado? O melhor de todos. Melhor que você, e melhor que melhor você. Melhor de pô. todos em todos os tempos. De todos os tempos. Marcelinho Carioca? Marcelinho Carioca. Com aquele pé 36. É isso aí. Por isso. Pelo pé dele. Você é 41, calça é 41. Por isso que de vez em quando entra. A dele entrava sempre. O melhor, o melhor, o melhor que eu já vi. Que segredo ele tem? É, a batida boa, pé pequeno, pegava, todo, pegava o pé inteiro na bola, ou seja, ele batia como ele queria.